Terço dos homens da Sagrada Família de Iracemápolis, Estado de São Paulo. Tudo começou no campo de futebol. Aos domingos, antes do jogo, rezavam para que ninguém se machucasse. Depois de algum tempo, o coordenador, Mário, convidou os jogadores e outros amigos para formar um grupo de Terço dos Homens na paróquia. Fizeram uma reunião com cinco pessoas para organizar a reza. Marcaram para começar no dia 18 de julho de 2011. Esperavam começar com oito pessoas. Para, para o primeiro dia, tiraram 60 cópias da oração e de uma folha de canto. No final, faltou, pois havia... Havia 65 participantes. O grupo começou rezando o terço. Mas sentiram que a oração precisava se transformar em ação concreta. Todo final do mês, o grupo arrecada leite para o asilo. Toda quinta-feira, reza o terço na casa de algum doente. Quando tem alguém necessitado de alimento faz cesta básica e ajuda, providencia remédio para os doentes e necessitados. No dia 18 de julho deste ano de 2021, o grupo vai celebrar 10 anos de oração e de serviço à comunidade de Iracemápolis.